Fala aí galera, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo aqui a mais um super vídeo do canal Poção de Mana pra vocês Eu sou o Rodrigo, vídeos aqui todos os dias, não perca aí, se inscreva no canal Vamos falar tudo aqui sobre o PW hoje, nosso épico, grande Perfect World Como é que está o jogo, será que está peitinho ou não, como é que está a economia Qual classe compensa jogar e não compensa, tá bom? Então fique ligado aí, eu peço que você deixe o seu gostei, seu like aí abaixo no vídeo, não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. Então sobre a economia do jogo pessoal e já falo se ele está win ou não, já falo também das novidades e sobre a comunidade. Sobre a economia, cultivo é o principal meio, tá bom? E dusk e molde ninguém mais compra, ficou meio de lado exceções claro né mas o jogo mudou para melhor na minha opinião porém atenção agora hein se você ainda assim quer ser full itens aquele cara que chega né causando lá que derruba todo mundo lá no pvp cara você vai gastar bastante vai gastar de 40 a 50 mil para quem pode né mas se você não quer ou não tem condições eu te recomendo você ter algumas horas livres por dia no jogo, para conquistar isso de outro meio, tá? Assim você ameniza muito o seu gasto com dinheiro real. Mas será que ele está pay hum, já falo, tá bom? Coisa boa é que muitos updates estão vindo, pessoal. Para quem é antigo e parou de jogar, quer voltar agora, tem aí batalha de pets, bebês celestiais, novo sistema de códice, Caça Temporal e muito mais aí episódio Celestial, o mais recente, né? O pessoal reclama que demora um pouco a chegar e de fato nós estamos uns 5 ou 6 updates atrasados né, em relação ao oficial lá, mas estão vindo, né? Pelo menos. Bem, é, ainda assim, um ponto forte do PW é a comunidade... A customização completa, cara, você pode customizar patch, entendeu? Tem coisas aí que não tem em outros games online. E por ser de mundo aberto, sem limites, uma coisa que eu sempre detestei nos jogos online é que tem um limite até onde eu posso ir no começo e tal. No PW é total mundo aberto aí. E customizável, né? Tu pode customizar tudo, pets lá não tem que pagar para voar no começo, no caso dos alados, né? Tudo mais ali. Bom, ponto forte. Você tem muito para fazer após atingir o end-level game. Moradias, guerras e até, por que não aí, uma namorada, né? Tem muita gente que namora no jogo, às vezes evolui para a vida real, às vezes não, né? Mas esse é o diferencial único aí da comunidade do PW. Além de ser uma comunidade... Muito receptiva, super gente fina, te ajudam com dicas, tutoriais ali, gameplays, tanto em game quanto fora dele, também tem essa característica aí sociável, né? Bom, a, até o level 100, você consegue se virar sozinho, tá? Depois fica com um outro esquema ali, entendeu? Qual classe que eu recomendo jogar e Qual classe que... Posso jogar no PvE, Rodrigo? Já fala aqui, tá bom? Antes disso, uma dica. Se você quer ser top rank e chegar lá no PvP, tipo, arrebentando, né? Aí tem que ser prêmio mesmo, tá? E ainda assim, leva tempo, tá? Se compensa ou não, cara, só quem tem lá um set full e o cara chega com poucos acima de você sabe como é a emoção de você ser é um cara bombado né o pvp ainda assim pode valer a pena ou não vai depender de você agora um ponto negativo tá é a demora no update pessoal tá tem updates mas eles vêm meio devagar entendeu em relação lá ao servidor externo nós estamos quase aqui no brasil seis atualizações atrasados há também um plano aí de remodelação gráfica da engine do jogo, tá pessoal? Eu já acho o jogo muito bonito, mas dizem que vai ficar melhor, né? Segundo fonte oficial aí. Outro ponto positivo: você nunca encontrará um jogo antigo de mundo aberto customizável com eventos constantes com essa comunidade fantástica, super fair play, né? Moro de falar. E que está preparando aí um novo motor gráfico futuramente. Não vai encontrar. Então, é um diferenciado. É um jogo diferenciado aí. O PW. E, finalmente, sobre as classes. Para quem quer PvE, eu te recomendo ir atiradora, tá? É um gosto pessoal. Mas é uma avaliação pessoal. Se você quer um dano bruto, tipo uma classe lá, Boa pra caramba, escolha um paladino, tá bom? Tem um dano melee bem bruto ali. E tudo isso aí faz o jogo sim compensar o jogar, sim, pessoal. Tá? Eu sei que ele tem os seus contras, tem os seus prós também. É, se ele é pay ou não, é, eu acho que não. Mas isso aqui é a opinião pessoal. Por quê? Eu sempre me viro no jogo. Não que eu sou um cara, né, vagabundo lá que não trabalha, pelo contrário, eu trabalho pra caramba. Mas, é, tipo assim, eu me viro no jogo, acho um tempinho ali, né, e me viro no jogo. Então eu conquisto as coisas devagar, entendeu? Eu não tenho pressa mesmo. Mas se você tem pressa e quer pra ontem as coisas, aí realmente talvez tenha que donatar um pouquinho mais, né? Gastar um pouco mais o money aí, né? Bom, é, o jogo pessoal, no geral, eu curto bastante, desde que eu era pia o jogo aí, né, marcou a minha a minha infância o jogo, e nunca pensei em parar de jogar, eu parei de jogar porque eu tive pouco tempo, né, mas nunca que eu, tipo assim, ah, vou partir aí pra outro server, não, entendeu, é, eu acho que é um game que tá ativo aí há mais de 10 anos, merece, Credibilidade, entendeu? O pessoal fala que ah, vai falir Rodrigo, vai falir E nunca faliga, nunca vai falência, Então não vai falir, entendeu? O jogo tem uma economia forte Uma base de players forte E o jogo está andando para frente né? Atraindo novos jogadores A coisa fica vermelha no momento que Começa a ter uma grande invasão de players Começa a sair muitos players aí pode ser um perigo né mas não chega a ser o caso aí o clã awaken aí também o Titanium, os dois maiores guildas aqui do jogo né dominando vastos territórios aí parabéns aos todos os clãs aí tá bom então, pessoal fico por aqui agora eu quero a sua opinião aí no vídeo e em breve faço aqui um gameplay de PVP massa para vocês do PW, tá bom? Deixe a sua opinião aí. E se você gostou, compartilhe e indique aí o canal para um amigo para ajudar o canal a crescer. E assim aí eu fazer vídeos para vocês cada vez melhores. Um forte abraço e até a próxima.